Já chega agora em janeirão de 2023 para a gente pagar. E eu quero ensinar no vídeo de hoje vocês a como calcular o IPVA antes dele chegar. O IPVA chega em janeiro, mas é bom a gente já, já se programar para pagar. Porque não é um valor muito barato. Principalmente para quem tem moto nova. Acho que o IPVA da Titan é bem baratinho. E não é muito baratinho, tá? Então é o seguinte. É, primeiramente, eu vou ensinar vocês a calcular é, Baseado na alíquota de PVA aqui do estado de São Paulo Pode ser que no seu estado, se você mora em outro estado sem seu estado de São Paulo Pode ser que seja diferente Aí você faz o mesmo cálculo baseado no seu estado, tá? Aqui em São Paulo, para carro o, é, o valor de PVA é 4% da tabela Fipe E para moto é 2% Da tabela Fipe. Então é o seguinte é, Mas a tabela FIP Qual que é o valor que você usa? O que, que você vai fazer? para achar esse valor A tabela FIP Que o IPVA utiliza É a tabela Fipe de setembro Então se você vai pagar O IPVA de 2023 A tabela FIP que você deve consultar é de setembro do ano anterior Setembro de 2022 Eu... para você saber a tabela FIP em setembro Vai lá no Google Põe o nome do modelo da sua moto Por exemplo a minha Titan 160 2022 Tabela FIP Escreve no Google Vai no site oficial da tabela FIP E você vai achar no site Da tabela FIP Todas as... Todos os valores anteriores de 2022 a tabela fip de setembro da Titan 160 dava 17.231 reais aí você coloca esse valor 17.231 reais na calculadora vezes 0.02 que significa dois por cento do valor da moto ou seja o resultado Deu R$ o valor do IPVA da minha moto. Então já é um valor não muito barato, né? Quase R$ 350 reais o valor do IPVA da Titazona. Lembrando que quem paga antecipado o IPVA tem desconto. Não é um desconto muito grande, mas tem um desconto E tem como você parcelar o IPVA também, tá? Pra quem não tem o dinheiro todo, tem como parcelar Em janeirão, assim que sair o, o valor oficial do IPVA Eu vou fazer outro vídeo pra vocês aí explicando, tá? É, é bom você ficar ligado, vou até lembrar vocês em janeiro No começo, na primeira semana De fazer esse vídeo Porque o quanto antes você conseguir pagar você consegue um desconto maior Pra quem já tem o dinheiro guardado Igual eu tô fazendo esse vídeo já Pra vocês se programar Vai ter as festas agora de final de ano é, Festa de Natal, festa de Réveillon Então pra quem conseguir guardar um dinheirinho aí é, Se conseguir ter o dinheiro à vista, na mão Consegue ter um desconto no, no IPVA E é um desconto mais ou menos de uns 10% acredito vai, vai dar um desconto de uns 30, 40 reais para quem conseguir pagar antecipado à vista, né? E também depois eu vou fazer um vídeo falando sobre as placas, porque o vencimento do IPVA varia de acordo com o final da placa da sua moto. Então tem algumas motos que vence antes do que outras. Eu vou em janeiro assim, assim que lançar o IPVA, já vou fazer um videozão explicando para vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra você não perder esse vídeo, pra você ficar ligado, pra você ganhar desconto na hora de pagar o IPVA da sua moto, tá? Serve pra moto, pra carro, pra caminhão. Eu sempre passo as novidades aqui pra vocês aqui do canal, pra vocês ficarem ligados e economizar, né? É sempre postando dica e quanto mais economia tiver, melhor, porque não tá fácil não. Eu ainda tenho o carro pra pagar que o meu carro o IPVA dele é bem caro Bem caro mesmo O carro já é caro ainda É 4%, não é nem 2% Se fosse 2% eu tava feliz Mas é 4% do, da tabela FIP do carro É caro família É caro e bota caro nisso Então eu tô sempre ligado aí Sempre me programando antes De chegar o IPVA para ter um desconto né Para desafogar O salário Fechou família? É nóis aí, tamo junto É Marcha da 160 Mais novidades aí eu já trago pra vocês no canal É nóis